As novas clínicas de odontologia da FSG estão prontas para restabelecer sorrisos e qualificar ainda mais os profissionais formados pela faculdade. A inauguração do espaço teve visita guiada e a presença de autoridades de Caxias e região. Entendemos que esse espaço não pertence somente à FSG, ele pertence à comunidade de Caxias do Sul e toda a região da Serra Gaúcha. Então nós temos aqui equipamentos, materiais, instrumentais e também o corpo docente. Extremamente qualificados, mestres, doutores em suas áreas de ensino, com capacidade agora de instruir esses acadêmicos. E aí então vem o nosso desafio. Primeiro eu quero cumprimentar a FSG, em nome do município de Caxias do Sul, pela bela estrutura montada neste Centro de Odontologia, em Caxias do Sul. Visitei o espaço, achei sensacional, realmente muito bonito, muito bacana o investimento e desejo que tenha êxito. A comunidade caxiense está de parabéns pela estrutura montada aqui na FSG. Me surpreendeu a, a qualidade da estrutura, dos materiais, do investimento. Foi feito um investimento bastante alto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 E a gente gostaria, muitas vezes, de poder atender essa comunidade muitas vezes isso não é possível. Realmente, os espaços são encantadores, é impressionante a quantidade de, de espaços que tem para atenção, aqui no caso a saúde bucal, e eu só imagino a quantidade de pessoas que vão ser beneficiadas nesses espaços. Tanto os professores que ministram as aulas, pessoas ilustres da cidade, possuidoras de grande saber, que são os professores, os alunos que vão ver as suas vocações contempladas e, em especial, os pacientes, porque vão ser atendidos num grande número, né? As pessoas com suas aflições, com seus problemas sendo atendidos aqui e isso nos toca de uma forma muito especial. Venha você também conhecer os espaços pedagógicos da FSG. Ligue para a Central de Relacionamento e agende a sua visita.